Modri, tá, mas tá eu, vou comindo, um tombo, Deus, eu tá essa porra. Mano, faz de verdade. Tá passando a rua. Olha lá. passando a rua. Rodon, deu 11 horas ainda, não. Vocês estão procurando. que noite não não foi assim não não foi assim, não. É, esquina, dele, ele assim. não não não não não assim não não lá, pai, tá teu pai. Eu, eu... não não eu eu não, aqui, não não não uh -huh. boa, não hum. não Vai, aqui, não é. não Só bem. Eu também tô gravando assim, não posso essa porra, mano. Não, pai, não, pai, tô <risos> Ai, Ai, eu tô brincando. Ai, caralho. seu muito pai Fala com seu pai, Como ele tá? Fala Fala seu pai aí. É, tem você é, piado, é que estou... ai, porra, ai. Agora tem certeza, né, mano? Não, depois dessa... De ah, vez. De você morde a fronha, de é. de é. de que... é. Não, depois dessa meu pai tem certeza que você que morde a fronha, É Não, não, não. Olha, desconectou, Zé? o pai dele dando nele uma surra lá, mano. Não. Foi o vai Foi o aí, foda se foda se foda se Oi, o pai do vai falar assim aí. Você que é Você que é o negão? Eu não posso mais a Eu mais nunca mais a Eu tô só brincando, pai. nunca mais voz, né? seu pai já sabe Não seu pai já sabe agora já era é, eu agora Ai, eu não agora agora o caramba! que cara! eu que Ah, vou mostrar no canal já que eu tô pra Depois dessa Ele achou que o negócio tava aqui. Ele fazer pra de mulher. Ai, peguei já Não vou ter não. vou não adotar um moleque, ó. meu Deus. Vou adotar um branquinho. Eu posso matar eu eu posso ser Não, não, não, não. Não, não, Não, vai. não. eu fica passando o o estado, bicho. Uhum. Só uhum. Mas eu não, não no estado, só nós ver. depósito, eu com. Pai conf... ah, de... não! Ô, velho, não faz é. isso, não não. Ah, não, não. Não, não. Ah, não, não vai dar pra... oh, Vai comigo, ele. não, não, é não veio hoje não, mano. Não, zoando. não, veio não, Chama teu pai, então. Chama teu pai, então. Chama teu pai, chama teu pai, chama teu pai. Não, não, não, não. então. Deixa <risos> eu ver ele no quarto yes. a janela aqui Que cara, Tem alguém tirando o meu Deus velho. E aí, que você tá passando a rola né? de família aí Agora o pai dele tá lá em cima, você que é viado ele na Logo de... no... log aí eu dou Do outro lugar <risos> O jogador oh, de fuzil oh, O yeah. de o de Do jange e o Sniper do sniper <risos> <risos> <risos> Então vou, eu vou em. fazer o strike, eu vou fazer o strike mano? Né, <risos> Eu pra eu, eu fazer strike é uma merda, viu, velho? Eu, eu fazer strike é um é desgraça. Mas que eu não vou não, fazer strike. É...